O que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer da sua vida e não dos outros e Eu quero ministrar ao seu coração a respeito de ressentimento, esse é o tema que fecha essa série de mensagens, né? Por quê? Porque o relacionamento pessoal ele é um relacionamento que é, muitas vezes, bom, mas também tem as suas dificuldades. E pessoas machucam pessoas. Né? E o que é pior, a gente não machuca quem é um estranho, a gente machuca com quem a gente convive dentro de casa, no dia a dia. É mais fácil a gente machucar alguém que a gente conhece do que machucar uma pessoa que a gente não conhece. Então, pessoas machucam umas às outras e isso é inevitável. né? Diz se que... Para conhecer uma pessoa, nós precisamos comer um quilo de sal com ela. Né? Esse quilo de sal é salgado para caramba, é muito salgado. E isso significa aturar, conhecer, viver, desfrutar do dia a dia. Né? No entanto, querido, o que conta em nossa vida não são as lutas, os problemas e até mesmo as dificuldades com que nós nos encontramos nos relacionamentos. O que conta, na verdade, é como nós lidamos com as nossas feridas. Então os relacionamentos causam feridas, e aí você tem que escolher a partir do momento que você foi ferido, se você vai permitir que a ferida aumente, ou se você quer ser curado para que a ferida não venha a trazer outros problemas na sua vida. Né? Então a decisão de ser curado é sua, é você que foi ferido, precisa tomar uma decisão de ser curado, né? porque senão a ferida ela fica aberta e fica exposta. E já aconteceu casos interessantes que às vezes a pessoa muda de cidade, muda de emprego, a pessoa morre, e mas a ferida aberta no coração da gente fica. E no final das contas, nós continuamos sofrendo por alguém que não está nem mais presente na nossa vida, na nossa história e até mesmo na nossa mente e no nosso pensamento. Então o que conta é a maneira como você lida com as feridas com as quais você foi ferido. Quem aqui já foi ferido por algum amigo, por algum cônjuge? Quem já foi ferido por alguma circunstância? Está vendo? Eu não estou falando só para mim, eu estou falando para você. Né? Eu também fui ferido, a Nice também foi ferida. Nós nos ferimos tentando acertar, tentando falar verdades, falando a verdade, muitas vezes sem amor, né? como eu ministrei domingo passado. Então, nós criamos feridas uns nos outros. Agora, nós precisamos decidir se nós vamos continuar feridos... Ou se nós vamos receber a cura do Senhor e nós vamos tapar a ferida e seguir a nossa vida em frente. A gente sabe que uma ferida aberta, ela é uma oportunidade para que outras coisas aconteçam na nossa vida. Né? Uma pessoa machuca um pé, um dedo do pé lá, qualquer, e deixa aquele pé com aquela ferida aberta, ele está atraindo tudo quanto é tipo de outras possibilidades de doença por um simples corte no pé. Então a gente precisa cuidar. Né? A gente precisa se preocupar com isso, por quê? Porque senão a gente continua bichado, vamos dizer assim, e a gente vai acabar primeiro do que o outro que nos feriu. A gente se mata e o outro continua vivo aí, é, dando risada da cara da gente. Né? Então, se nós não tratarmos corretamente a ferida, ela se transforma em ressentimento. Então uma ferida física, ela vai se transformar em outras doenças, uma, doen uma ferida emocional, transforma-se em ressentimento. O que, que é um ressentimento? Ressentimento é trazer à memória uma coisa do passado, que deveria estar no passado, mas que toda vez que você lembra, toda vez que vem a visão, a sua mente, o seu coração, automaticamente você sente a mesma dor de 20 anos atrás. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi violentada, uma pessoa que teve algum momento de... foi, por exemplo, numa demissão na empresa, o processo não foi tratado de forma ética, não foi tratado de uma forma cortês, né? criou-se uma situação, aquelas palavras, aquela dor, aquele momento que aquela pessoa viveu, permanece na sua mente durante muitos anos, enquanto ela não se permitir ser curada, daquilo que lhe aconteceu, então a ferida emocional, se nós não tratarmos, ela se transforma em ressentimento, e o ressentimento dá à luz, a uma coisa chamada raiz de amargura, o que, que é a raiz de amargura? Raiz de amargura é comparada a uma raiz de um pé de, vou pegar um exemplo aqui, de um pé de uva, a uva ela tem um caule extremamente fino, extremamente frágil, que é capaz de dobrar, é capaz de fazer, né, muitas coisas. Você pode fazer muitas coisas com a, uma, uma raiz, com uma, uma planta como a a uva, por exemplo, a parreira da uva. Mas você sabia que a parreira da uva, ela é, ela tem uma raiz extremamente forte, e resistente? A raiz dela é capaz de aprofundar 4, 5, 6, 7 metros dentro de um solo rochoso, tentando abrir espaço entre as rochas para chegar onde tem a água, para ela poder tirar água, para poder sobreviver. A raiz de amargura faz a mesma coisa na nossa vida. Ela vai se alastrando pelo nosso coração, ela vai entrando pelos pelas partes do nosso corpo, e a raiz de amargura é uma das causas do câncer. Ah, o câncer não é uma doença física, o câncer basicamente é uma doença emocional. Ela tem a ver com o quê? Tem a ver com alguma coisa que se instalou na nossa vida, mas como emocionalmente nós não estávamos bem, o nosso sistema de defesa não conseguiu perceber que havia uma célula dentro do nosso corpo que estava errada, e por isso ela não combateu, e aí aquela, aquilo se alastrou e toma conta daquela parte do corpo. Então, porque a gente tem raiz de amargura, a gente está suscetível a muitas outras doenças físicas, inclusive. Então, além da, da, da raiz de amargura, se nós reprimirmos a dor que nós sentimos quando nós estamos passando por esses processos de ressentimento, isso tudo se transforma em raiva, raiva é aquilo que faz a boca da gente ficar com gosto de guarda-chuva, quem já passou por isso aí? Sabe aquela coisa de você ter vontade de catar a pessoa assim, dar um safanão na pessoa, né, dar vontade de bater na pessoa, é aquilo, aquilo é raiva, é algo assim que faz o corpo da gente ficar duro, e você sonha com a pessoa de noite, e você começa a sonhar que está brigando com ela, e você acorda suado, brigando, e você acorda bravo com você mesmo, né. E a raiva é um sentimento terrível, porque a raiva é como se você se colocasse numa panela de pressão, ligasse o fogo, tampasse a panela de pressão, e permitisse que essa panela de pressão cozinhasse você, literalmente é isso que a raiva faz, por isso queridos, nós precisamos lançar fora a raiva, o ressentimento, nós precisamos é, não permitir que essas coisas se criem no nosso coração, todos nós temos frustrações, todos nós passamos por frustrações, né? Seja até na hora de desbamar Tem criança que ela teve tanto problema na frustração do desmame Que até hoje ela virou uma mimada né? Porque aí estão é, dificuldades para se lidar com essas coisas Mas a boa notícia é que existe uma cura para o ressentimento né? E a cura para o ressentimento está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5 Nós já estamos ministrando sobre o 1 Coríntios, né? dentro do capítulo 13, do 1 até o 5 e lá no capítulo, no versículo 5, a Bíblia diz assim que o amor não guarda rancor, ou o amor não é rancoroso, o amor não guarda rancor, o amor não é rancoroso. Ou em outras palavras, o amor não guarda registro dos erros, né? O amor não guarda registro dos erros. Aliás, eu quero dar uma sugestão para você, alguém aqui tem dívida que até hoje não recebeu? faz mais de cinco anos e não recebeu a dívida? Alguém tem alguma coisa para receber de alguém, há mais de cinco anos e não recebeu? Tem papelzinho disso na sua casa, guardado, está anotado em algum lugar? Não? Então nós vamos fazer uma oração no final, e nós vamos orar por isso também. Se você não recebeu em cinco anos, não vai fazer falta para você. Só que se você não tomar cuidado, essas dívidas não recebidas, elas vão criar problemas no seu coração a gente vai fazer uma oração no final, para limpar isso da sua mente, do seu coração, eu espero em nome de Jesus que você esqueça completamente isso, por quê? Para que isso não venha a impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, amém queridos? Glória a Deus, vamos lá, vamos, eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, portanto a Bíblia diz que o amor não conserva mágoas, e eu quero que você pense um pouquinho em alguns personagens da Bíblia que você conhece, Pensa aí um personagem da Bíblia, que sofreu um bocado na mão dos seus irmãos, foi vendido como escravo, depois foi injustiçado pelo seu patrão, depois foi colocado numa masmorra e foi esquecido. Quem é esse personagem? José. Puxa vida, José é um homem que tinha tudo para chegar depois e falar o quê? Eu vou ajudar vocês? Vou nada aqui para vocês. José tinha tudo para ser um homem ressentido com a vida, mas José nos dá uma lição de, de, de hombridade, nos dá uma lição de vida, quando ele é usado por Deus para trazer mantimento, alimento para a vida dos seus irmãos. Ou quem sabe, você possa se identificar com outro pe personagem, que era um menino, de seis, em torno de talvez 14, 15 anos, de repente o profeta chega na casa do pai dele e diz, olha eu vim aqui, eu quero ungir alguém, para ser o futuro rei de Israel. E esse menino, ele não está presente no almoço, porque ele é um filho bastardo, ele é um filho fora do casamento do pai. Então ele está lá no campo cuidando das ovelhinhas do pai, ele está sujo, maltrapilho, ele só veste a roupa que sobra dos irmãos, né? Então você imagina, ele é o oitavo filho, então ele está vestindo a roupa dos sete irmãos, que ele, que ele tem, os mais bonitos. E o profeta chega na casa e diz, ah, esse e Deus fala, não, não é esse, não é esse bonitão que você está vendo aí, que eu vou ungir um rei, porque o homem olha a aparência e o homem valoriza a aparência, mas eu valorizo o coração, e aí então, quando chega na última hora, Samuel pergunta para o pai, escuta, você não tem mais filho? Aí o pai ele diz, ah, é, eu tenho um filho, eu tenho um filho, e aonde está esse filho? Ah, está no campo cuidando das ovelhas, então manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, a gente não come, você pensa, como é que era a cabeça de Davi, morando naquela casa, sendo escurraçado pelos filhos, pelos irmãos, muitas vezes talvez pela madrasta, né? não sei porque que madrasta tem esse nome, né? mas ah, algumas são boas dastras, né? algumas são madastras mesmo, mas assim, é terrível, é terrível como, como Davi sofre, menosprezado pelos seus irmãos, pelos seus pais, né? e um outro personagem que eu vou falar ao seu coração nesta noite é Jó, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jó, mas eu recomendo que você faça isso agora no mês de setembro, você vai perceber quantas dores, quanto desprezo, quantas injustiças e traições Jó sofreu. Então eu quero falar um pouquinho para você sobre Jó nesta noite. Amém? Você me permite falar sobre Jó? Amém? Então abra o seu coração, abra a sua Bíblia em Jó no capítulo 5, versículos 1 a 8. Jó capítulo 5, versículos 1 a 8. Atendendo a oração dos cariocas aí, Deus mandou um calorzinho aqui para Curitiba, né? Então nós estamos aí num calor abençoado. Jó capítulo 5, versículos 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim, Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observar que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegido por espinheiros e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não suja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Diga para bonito para a pessoa do seu lado, e se eu fosse você, buscaria Deus e lhe apresentaria a minha causa. Amém? Olha que conselho que esse cara chamado ele faz, ele faz para Jó, né? Ele faz, faz um conselho para Jó, procura Deus, abra o seu coração com Ele, fala com Ele sobre o que você está sofrendo. Então queridos, para a gente poder ser curado do ressentimento, a gente vai ter que entender algumas coisas pelas quais Jó passou, Jó passou por momentos difíceis, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da sua época, mas um dia ele perdeu tudo, perdeu absolutamente tudo, ele começa perdendo os filhos, ele começa perdendo as ovelhas, ele perde os camelos, ele perde os animais do rebanho, ele perde absolutamente tudo, até a casa ele perde, né? ele perde tudo, ele vai à falência completa. Ele perdeu todas as suas propriedades e todos os seus filhos foram mortos. E ainda por cima, sua esposa se voltou contra ele. Né? Ela, ela olha para ele e diz, o que, que você está fazendo sobre a face da terra? Amaldiçoa esse Deus e morre. Né, ela literalmente, ela fala isso para ele, ele a chama de louca, então o que dizer dos amigos que vêm visitar Jó? Aí tem três amigos que vêm visitar Jó, que é só Jesus na causa, como se diz, né? ninguém de nós merece os três amigos como Jó tem esses amigos aí, eles vêm, aí eles sentam com Jó, a Bíblia diz que eles passam sete dias sem falar nada, e aqueles sete dias foi uma benção na vida do Jó, Jó está todo cheio de ferida, todo cheio de, de, de pus, todo cheio, todo machucado. Chega dias que o Jó tem tanta coceira que ele tem que pegar caco de telha e começar a se coçar. Jó está virado num carnicento, né? Jó está feio, está detonado. Até o hálito do Jó é fedido, né? tudo na vida do Jó está errado. E eles estão ali sentados junto com Jó, chorando, olhando e está tudo bem nesse momento. Só que de repente eles abrem a boca e eles começam a falar. E aí quando você lê o livro de Jó, você percebe o drama que Jó começa a viver. Porque daí os amigos começam a tentar explicar para Jó, por que é que ele está sofrendo? O que ele fez para merecer esse sofrimento? Porque na nossa cabeça, nós todos somos bons. Então se nós somos bons, por que, que a gente sofre? Se a gente é bom, por que, que Deus permite o sofrimento na nossa vida? então se Deus está permitindo é porque nós não somos tão bons assim, se Deus está permitindo é porque nós em algum lugar, em algum momento fizemos alguma coisa errada, você já ouviu aquela expressão que alguém fala, parece que fui eu que taquei pedra na cruz, quem já ouviu essa expressão? É, né? Parece que tem momentos na nossa vida, que tudo se volta contra nós, tudo se volta contra a nossa vida, parece que tudo dá errado, mas Jó, ele ouve os seus amigos, ele sofre a dor que ele está sofrendo no seu íntimo, no seu coração, ele está convivendo com a única coisa da família que sobrou, que foi a mulher, e a mulher ainda pede para amaldiçoar a Deus, e Jó vai dialogando com seus amigos, é isso que se trata o livro de Jó, mas tem uma coisa maravilhosa, Jó compreende quem é ele, o que ele está fazendo na face da terra, e então Jó nos mostra três atitudes para que a gente possa mudar a nossa vida, para que a gente possa transformar o resto dos nossos dias como a melhor parte da nossa existência. Diga para essa pessoa que está ao seu lado. A melhor parte da sua vida pode ser os próximos que virão. Você crê nisso? Os melhores dias da sua vida podem ser os próximos que virão. Aí a gente que vai ficando mais velho, a gente fala, ah, mas se é bom, podia demorar mais, né? Você sabe que a gente vai ficando velho e começa a dar, um, dar uma coisa esquisita na gente, né? Parece que o ponteiro do relógio que vai contra a gente, assim, ele roda mais rápido. Você já parou para ficar vendo o countdown, assim? Né? E o countdown não para, e aquele número começa a ir, é, é volumétrico, assim, é coisa absurda. E a gente que vai ficando mais velho, Clem, quando a gente é novo, assim, igual você, né? A gente olha para frente e fala, ah, mas eu estou com 30 anos, ah, mas quando eu chegar em 50. que, mas quando a gente chega em 50, parece que entra numa banguela abaixo assim, né? E vai embora. A coisa é feia para o nosso lado. E eu estava conversando esses dias com um colega, e eu estava eu falando para ele, pois é, eu estou com 54 anos, né? Apesar de estar, como diz a irmã Marinês, bem apessoado, né? Mas a gente sabe que vai chegar o momento mais difícil, né? Então, eu imagino que ainda até os 70 anos eu consiga dar algum resultado. A gente consegue entregar alguma coisa. O problema é que daqui para 70 anos, são falta só 16 anos. E desses 16 anos, um terço deles, ou aproximadamente 5 anos, eu vou passar dormindo. Então, sobrou só 10. Sobrou só 10 anos para contar a história. Então, tudo que eu preciso fazer em 16 anos, eu tenho que fazer em quanto? Em 10 não dá para fazer em dezesseis, tem que fazer em 10. né, Por quê? Porque é assim que é a vida, e a vida passa muito rápido, então a gente agora, não pode mais guardar no coração ressentimento, mágoa, tristezas, coisas que a gente não pode mover, né, infelizmente existem circunstâncias da vida, que nós somos apenas passageiros, nós não temos condição de, de tomar resultado, de tomar na mão, nós não temos como mudar, não adianta ficar bravo, não adianta ficar nervoso, não adianta não aceitar, são fatos da vida, pelos quais nós precisamos aprender a lidar com eles, né? e não é fácil, por exemplo, a dor do luto, é uma dor que demora aproximadamente dois anos para ser curada no coração, e é difícil curar, e você não tem remédio para curar isso, não existe uma pílula mágica, que você toma e resolve, não, não é assim, para isso a gente precisa entender como Deus usou a vida de Jó, para nos ensinar a sermos curados, então Jó nos dá algumas dicas, de como a gente pode curar, ser curado e ser bênção, na vida de outras pessoas, né? então qual é a primeira dica que Jó nos revela, que Jó nos mostra? A primeira dica é, revele a sua dor, se você puder escreva aí, revele a sua dor, Jó no capítulo 7, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, por isso não me calo, na aflição, no espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Olha o que Paulo, o que Paulo, o que Jó está falando, né? Jó está dizendo o seguinte: eu tenho lutas, eu tenho aflições, e na aflição do meu espírito eu desabafarei, eu não vou ficar guardando este problema para mim. Nós precisamos, meus amados irmãos, decidir botar tudo para fora da nossa vida tudo, tudo, absolutamente tudo, ah, mas quando eu tinha 20 anos de idade, fulano fez isso, até hoje eu não aceito, e daí, você vai fazer o quê? Já aconteceu, já foi, o leite foi derramado, vai fazer o quê com isso? Vai guardar para quê? Ah, porque eu não posso esquecer, não, você tem que esquecer, ou pelo menos ser capaz de lembrar e não sentir a mesma dor, seja honesto, admita a sua dor e confesse francamente, está doendo, sabe qual é o grande inimigo da nossa vida? É o famoso está tudo bem, a gente aprendeu a sorrir, a gente aprendeu a falar que está tudo bem, quando não está bem, quando nós estamos morrendo por dentro, sangrando por dentro e nós achamos que nós estamos bem e aí as pessoas vivem as suas vidas, nós vivemos a nossa, mas nós não somos curados, o ponto de partida para você resolver essa situação, é você dizer, Deus, eu estou muito chateado, eu estou muito zangado com o que aconteceu. Se você quiser, pode até falar a palavra popular que você fala quando você fica zangado. Eu estou pé da vida, né? Fala para Deus, Deus, eu estou pé da vida com essa situação, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa crise, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo porque tem gente meu irmão, que tem, tem vergonha de falar o que sente, tem gente que, ai, olha, ninguém pode saber o que está acontecendo comigo, meu irmão, quanto mais você esconder o que está acontecendo com você, pior é, ai, mas o que os outros vão pensar de mim, você não tem que se preocupar com o que os outros pensam de você, o que os outros pensam de você é problema deles o que é importante é o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer da sua vida, e não o que os outros pensam, ah, mas e a minha reputação, a sua reputação não é problema seu, é problema de Deus, se você for sério com Deus, se você lidar com Deus, se você se tratar com Deus, Deus cuidará da sua reputação, amém queridos? Deus não vai ficar surpreso, quando você revelar o seu sentimento, Deus não vai ficar surpreso, você nunca vai chegar para contar para Deus, uma coisa que você está sofrendo, que Deus vai falar, bah, mas que coisa, hein, que é isso, quem diria que você estava pensando desse jeito, quem diria que você tinha isso, Deus, não, você nunca vai pegar Deus de surpresa, não, você nunca, Deus, Ele conhece você, mas Ele precisa que você fale, por quê? Porque no falar a cura, quando nós somos capazes de expressar os nossos sentimentos, nós abrimos a oportunidade da cura. Mas sabe quando é um dos grandes problemas de nós, evangélicos, nós passamos muitos anos demonizando a consulta, a psicologia, a consultar psicólogos. Nós demonizamos, nós dizemos há alguns anos atrás, que crente que em psicólogo estava em pecado. A gente falava isso, a gente demonizava, né? E é claro que tem psicólogos que não creem em Deus, e talvez você vá consultá-los e vai ser um problema. Mas tem muito psicólogo que é uma pessoa ética, séria, e que você pode se consultar e vai ser uma bênção para a sua vida. E você pode abrir o seu coração. Mas você pode fazer isso com Deus. Deus é o maior psicólogo que existe. E Ele está 24 horas à sua disposição. Você não precisa marcar horário, você não precisa pagar a consulta, você simplesmente precisa falar com Ele, amém? O que é que você precisa fazer? Falar com Ele, revelar a sua dor, chorar as suas pitangas, chorar aquilo que para outro parece ser uma coisa, porque é interessante né, a gente não consegue sentir a dor que o outro sente, você sabe que pimenta nos olhos dos outros é o que? Refresco, é refresco, você vai contar o teu problema para uma pessoa, a pessoa fala, você é fraco demais, hein? Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Eu no seu lugar faria isso, isso, isso isso. Não é assim? Nós temos muitos motivos para dar dicas para as pessoas, mas a nossa dica é errada. Então se alguém vier contar a sua dor para você, você não abra a boca, faça um favor, a Deus e a essa pessoa, e a você mesmo, não abra a boca, não abra a boca, só ouça, só ouça, ore com a pessoa para que Deus trabalhe para que Deus opere, mas não fica tentando explicar por que, que ela tem aquela dor, por que, que ela tem que conviver com aquela dor, porque ela tem que ser curada. E o um instrumento de cura é ela falar e você ouvir. Amém, queridos? Ela fala e você ouve. Então Deus não vai ficar surpreso. Deus não vai jogar um raio na sua cabeça. Que tem gente que tem medo de Deus, sabia disso? Tem gente que tem medo de contar as coisas para Deus, porque vai que Deus está irado naquela hora. Vai que você pega Deus num dia mal, num dia que Ele está atravessado. Já pensou? Né? Isso não acontece com Deus, pode ficar tranquilo. Se você abrir o seu coração, Deus estará com seus ouvidos abertos para ouvir e responder em nome de Jesus. Então o processo de cura começa quando você admite a sua raiva e a sua frustração. Processo de cura começa quando você admite a sua raiva e a sua frustração Fala para Deus, leva para Deus tudo aquilo que está incomodando o seu coração Porque Deus compreende muito bem o que é dor Deus sabe o que é dor Deus sabe o que é sentir dor física, dor emocional Deus sabe o que é sentir dor Amém queridos? Quando Jesus estava pregado naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado ele não estava fazendo uma figuração de filme, ele não estava sendo é, crucificado com pregos cenográficos, não. Ele estava sendo crucificado com pregos de verdade. Quando os soldados bateram nele, bateram para valer. Quando o sangue dele escorreu, escorreu sangue de verdade. Jesus sofreu, Jesus sentiu dor e ele sabe o que é sentir as nossas dores Ou você pode imaginar, as vezes em que Jesus foi blasfemado, as vezes em que Jesus foi cuspido As vezes em que Jesus recebeu todo tipo de injúria Jesus sabe o que é sentir a sua dor Portanto não há como você fechar portas do passado sem que primeiro você abra novas portas para você fechar as portas do passado Você precisa abrir as portas do futuro Porque senão você fecha a porta do passado E não abre a porta do futuro E você fica num cubículo E aí você entra em crise e depressão E você morre dentro de um quarto Você morre em cima de uma cama E o mundo, e aí as pessoas não se lembram de você E você vai viver isso para a sua vida Se você simplesmente fechar a porta do passado E não abrir a porta do futuro Você vai acabar morrendo sozinho você quer isso para a sua vida? Não, nenhum de nós quer. E nenhum de nós merece isso. Mas nós precisamos aprender, queridos, a abrir portas novas. A palavra do Senhor diz assim, eis que estou fazendo coisas novas, que está saindo à luz, por acaso não a percebeis? Toda crise que você passa, toda dificuldade que você enfrenta, é uma oportunidade para a manifestação do poder e da glória de Deus. Você crê nisso? Então, quando Deus te coloca numa prova, quando Deus permite uma situação de sofrimento na sua vida, quando Deus permite que você passe por uma situação de estresse, é porque o Senhor já preparou o caminho, a saída, o escape, o livramento, para que você não fique preso nas lutas, não fique preso nas provas, nas dificuldades da vida, porque Deus ama você e quer ver você avançando para as coisas que estão para frente, em nome de Jesus aleluias, diga para essa pessoa que está na sua vida, a sua vida não é marcada pelo seu passado, mas é marcada pelo seu futuro, com o que você faz, das coisas que lhe acontecem, amém? A sua vida não é marcada pelo seu passado, não é marcada pelas coisas que lhe aconteceram, mas é pelas oportunidades que você encontra, que você aproveita daquilo que Deus lhe permite. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos trabalhando neste tempo na igreja, para nós implantarmos alguns projetos importantes. Um deles são os pequenos grupos... Pequenos grupos que se reúnem nas casas, onde as pessoas têm mais liberdade, mais intimidade, para poder abrir o seu coração, para poder falar aquilo que estão sentindo. Um outro programa que nós queremos implantar na igreja, e a gente era para começar a fazer isso esse ano, mas algumas dificuldades aconteceram, é o programa 30 Semanas, ou Celebrando a Recuperação. Por quê? Porque a restauração é um processo restauração é algo que tem que acontecer e acontece lentamente, restauração não acontece da noite para o dia, da noite para o dia instantaneamente é a regeneração, somos aceitos como filhos de Deus, somos salvos e estamos na glória, isso é um processo rápido e imediato mas a nossa restauração física, emocional, ela é um processo e ela precisa ser trabalhada, então nós vamos implantar nesta igreja um programa 30 semanas, logo mais para frente vocês vão ter um pouco de noção do que a gente quer fazer, porque isso vai ser bênção para as vidas das pessoas, em nome de Jesus, amém queridos? Segundo a verdade que nós aprendemos com Jó, libere o seu ofensor, Libere o seu ofensor Jó no capítulo 42, no versículo 10 Depois que Jó orou por seus amigos O Senhor o tomou, tornou novamente próspero E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes Aqui tem uma chave Uma chave poderosa para a transformação da sua vida Jó estava sofrendo, sim ou não? Jó tinha razão para chorar, sim ou não? Tinha os amigos de Jó fizeram a coisa errada, sim ou não? Sim, porque só tinham que ficar lá para ouvir, eles não tinham que falar nada. Mas a atitude de Jó é o seguinte, Jó só teve aquela situação transformada na sua vida, quando ele no final do capítulo 42, no capítulo 42, versículo 10, ele para e ele ora, abençoando os seus amigos, abençoando. O que significa a palavra abençoar? No hebraico abençoar é baruque, ou seja, liberar para prosperar. Ou seja, Jó, ele sofre tudo aquilo que ele está sofrendo, ele sente todas aquelas dores, aquelas náuseas, aquelas loucuras todas, ele fica irado com os amigos, porque tem um momento em que ele, ele se pudesse, brigava com eles, fisicamente, mas Jó compreende uma verdade excelente. O que Deus tem a fazer na minha vida, não depende do que os outros acham, do que os outros pensam, mas depende de como eu me relaciono com o meu Senhor e Salvador. A minha relação com Deus, não está baseada no que os outros querem, está baseada naquilo que eu estou sendo trabalhado pelo Senhor. Então, aqueles amigos de Jó, eles o feriram profundamente, eles o traíram, eles foram desleais, eles foram críticos, eles foram incompreensíveis com Jó. Chega um amigo que fala assim, Jó, cala a boca, Jó. Se você não tivesse, se você não tivesse culpa no cartório, você não estava sofrendo isso que você sofreu, não. Cala a boca, Jó. Fica quieto. Teve um amigo que foi e falou isso para o Jó. Se você está sofrendo é porque você merece mesmo. Só que nem todo sofrimento que nós sofremos é porque a gente merece. Você está lá trabalhando um dia, escorrega no tapete. E aí? Seis meses <risos> para recuperar. Uma simples queda. Você merece isso? Não. Mas acontece. Aconteceu. Você está vivendo a sua vida, de repente faz uma besteira, né? E aí cria um problema e e o que fazer? Então nós precisamos parar de ficar achando culpado para as coisas, né? É claro que existem ações que nós podemos tomar preventivas, mas situações vão acontecer. Jó não tinha falta nenhuma, ele era inocente diante de Deus, ele tinha todo o direito de ficar ressentido, mas foi só depois que ele decidiu liberar os seus ofensores, que Deus começou a trabalhar proativamente na sua vida. Esse é o princípio fundamental, se eu não perdoo aquele que me ofendeu, eu não consigo receber e desfrutar o perdão de Deus esse é um princípio muito simples, a Bíblia diz que não somente os deixou ir, mas que orou pelo sucesso deles, abençoou eles, então abençoou, quem sabe nesta noite, na hora da oração, você vai ser lembrado de alguém, que você tem que abençoar, alguém que te feriu, alguém que te marcou negativamente, alguém que fez algo contra você, mas você vai abençoar esta pessoa, mas pastor eu ainda vou ter que abençoar, vai, vai ter que abençoar, sabe por quê? Porque a bênção que Deus tem para você é muito, mais muito, mais muito maior do que a bênção que tem para a vida dele. Pode ficar tranquilo. Você não perde nada. Você simplesmente vai ser mais abençoado, mais acumulado de bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dizem que um sujeito, ele, dois sujeitos caminhando na praia, né, carioca? Foram lá na praia, lá em Guaratuba. E de repente chutam lá na areia, se chutar lá, saiu uma, saiu uma, uma lâmpada mágica, né? E o sujeito é, chamou o, o, o mágico, saiu lá daquela lâmpada e falou, olha, você tem direito a fazer um único pedido. Um único pedido. Mas o que, que é isso, pô? É Toda história de, de lâmpada que sai o sujeito lá, o cara pode fazer três? É, Mas eu sou um, um diferente, eu só posso fazer um pedido só. Mas tem um outro condicionante, vocês estão em dois. E aí o cara pergunta, então, como é que você vai fazer? Você só pode fazer um pedido? Ele fala, é simples. Tudo que você fizer para você, que você pedir para você, eu vou dar o dobro para o outro. Vou dar o dobro para o outro. E aí diz que o cara começou a pensar, puxa, agora é difícil, né? porque você tem três pedidos, você pode errar no primeiro, pode fazer, é, errar no segundo, né? mas aí tem, tem o terceiro para dar uma consertada. Né? Como é que vai fazer? E aí o, o sujeito fica lá e o, e o tal do, do, do mago da lâmpada esperando, né, O que, que vai sair o pedido. E passa meia hora, passa 40 minutos e o, o, o tal do homem da lâmpada fala, ô oh, meu, como é que é, vai pedir ou não vai? E o cara pensando, porque é um pedido difícil, imagina, só tem direito a um pedido, e tudo que você pedir o outro ganha o dobro. E aí depois de quase duas horas de pensamento, o cara fala, ah eu sei, eu já sei o que eu vou pedir. E o senhor garante que o que eu pedir para mim, o senhor vai dar o dobro para é, o outro. Ele falou, é, se que você pedir para você, vai ser o dobro para o outro. Se você quiser uma casa, vai ser uma casa para você e duas para o outro. Se você quiser 10 milhões de reais na conta, vai ser 10 milhões para você e 20 para o outro. Está pronto para fazer o seu pedido? Aí o sujeito deu um sorriso e disse, eu estou estou pronto, vou fazer meu pedido. Eu quero que você fure um olho meu. Que triste, né? Mas você sabia que tem gente assim? Tem gente que vai orar. E ele lembra tanto dos problemas que alguém lhe causou. Que ele pede para Deus tratar o problema da vida do outro. Senhor, põe a mão, Senhor. Quebra tudo, Senhor. Não deixa nada. Não deixa pedra sob pedra. E aí Jesus diz assim. O que você quer para você, os outros lhe farão. Esse é um princípio da palavra de Deus. O que você deseja que os outros lhe façam faça para eles, então você não pode querer o mal para o outro, porque você vai ficar um pouquinho melhor do que ele, não se preocupe com essa dimensão de quantidade, porque o sujeito foi racional, eu fico com um olho, mas o outro fica sem dois, com um olho eu ainda consigo viver, mas esse não é o sentimento correto, o sentimento correto é de nós buscarmos ao Senhor para solucionar, para abençoar as nossas vidas. Portanto, a palavra do Senhor diz que nós vamos receber do Senhor. Então, lembre-se que o nosso Deus não é apenas um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E um dia Ele vai mostrar a sua posição final. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que todos nós haveremos de prestar contas a Deus. Não pensa você que vai ficar por isso mesmo, não, não fica. No mundo espiritual a conta é cobrada, ou você paga na entrada ou paga na saída, mas não tem alternativa, você paga a conta. Então nós precisamos aprender este princípio. A Bíblia diz que Ele vai nos chamar um por um para uma prestação de contas. A vida nesta terra não é sempre justa, mas um dia Deus vai acertar tudo isso em nome de Jesus. Amém? Por isso faça a sua parte, perdoe, libere e deixe que Deus cuide do resto. Libere, perdoe e deixe que Deus cure do resto. E para fechar a terceira verdade, a terceira dica que nós aprendemos com Jó, redirecione a sua vida, redirecione a sua vida, Jó no capítulo 11, versículos 13 a 18, não está todos os versículos ali, mas depois você pode ler na sua casa, tem uma palavra que diz assim, Jó, vire o seu coração para Deus, você andará de cabeça erguida, puro, firme, e sem medo, diga para a pessoa que está ao seu lado, vire o seu coração para Deus, e você andará, de cabeça erguida, puro, firme e sem medo, aleluias, você não se lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece, diga a glória a Deus... Que, que profundidade que tem nesses versículos, que profundidade irmãos, você não se lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece, foi um rio que passou na minha vida, passou, foi embora, já foi, estou em outro tempo, estou em outra estação, estou em outro momento, amém queridos? Então depois de perdoar o seu ofensor, volte o seu coração para Deus e encare o seu futuro, depois de perdoar o seu ofensor, volte o seu coração para Deus e encare o seu futuro, decida viver o futuro, não viva o passado, não viva as coisas antigas, viva o novo que Deus tem para a sua vida porque se você ficar remoendo o passado, permitindo que isso defina a sua identidade, será como tentar dirigir um carro olhando pelo retrovisor, vai bater, vai dar besteira, vai fazer coisa errada, portanto meu irmão, minha irmã, decida olhar adiante, e crer no melhor de Deus, e este melhor de Deus está por vir, Glória a Deus, alguém escreveu, mas o melhor de Deus já veio, é Jesus, é verdade, mas na minha vida, ainda tem muita coisa boa para acontecer, na sua também. Agora, se você não liberar perdão, se você não abençoar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez. O senhor não sabe o que ela fez e nem quero saber. Quem quer saber é o diabo. Ele gosta de saber essas coisas. Aliás, tem pastor que ele conhece tudo da igreja, né? Ele conta tudo o que está acontecendo na vida do povo. Eu não quero nem saber. Não estou preocupado eu vou em orar e abençoar a sua vida, mas tem gente que, que fica assim, querendo saber tudo, as minúcias, né? se vai comprar alguma coisa, tem igreja que a pessoa tem que falar para o pastor, ou para o líder, até o que vai comprar, para ver se aprova, não é o nosso estilo, nós somos livres, nós somos livres e amamos ser livres, amém queridos? Glória a Deus por isso. Conclusão desta mensagem, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, Jó capítulo 42, versículo 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, a Bíblia diz que Jó teve o dobro de tudo, a única coisa que Deus não deu em dobro para Jó, foi a mulher, porque imagina uma mulher brigando com ele, e ter duas brigando, aí Deus falou, não Jó, você não merece isso, né, só teve uma mulher, mas o resto Jó teve em dobro, dobro de carro, dobro de casas, o dobro de animais, o dobro de tudo na vida dele, está vendo como Deus é bonzinho? Se ele tivesse dado outra mulher igual, já pensou? Duas falando na cabeça do Jó, ia ser terrível, né? Uma só está bom demais. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Sabe o que, que Deus está dizendo para você nesta noite? assim num português bem claro, o senhor está dizendo para você assim, olha, você é importante e eu me preocupo ou me importo com você, e o resto da sua vida vai ser a melhor parte, eu mesmo limparei as suas dores do passado, é uma pena que nós não podemos fazer apelo hoje, estar aqui à frente, impor as mãos, mas eu quero que você abra o seu coração nesta hora, só Deus sabe as, as dores, os seus choros da madrugada, só o Senhor sabe o que você já passou, mas você pode deixar tudo hoje aqui, ou você pode voltar para casa sobrecarregado, você pode decidir aceitar os fatos da vida como eles são de verdade, porque aconteceram, não tem o que você possa fazer, e dizer Senhor, eu não entendo Eu não sei como o Senhor vai fazer Mas eu sei que o Senhor pode E você se abrir E talvez você possa pensar assim Mas tem jeito pastor? Tem, tem jeito sim Porque o que é impossível aos homens É possível a Deus Para Deus tudo é possível Deus é o único que tem a capacidade De transformar o amargo em doce O ruim em bom, o bom em ótimo mas Deus não pode fazer nada se o seu coração se trancar, Deus não pode fazer nada na sua vida se você não deixar que Ele opere porque Ele é um Deus de amor é um Deus de graça Ele não é um Deus que violenta as suas emoções, os seus sentimentos Ele não é um Deus que te trata como um escravo, Ele é um Deus que te trata como um homem livre, um ser livre ele não aceita nada forçado de você. Por isso você pode desta noite sair daqui curado. Ou talvez até sair mais bravo do que entrou. Ou talvez até mais doente do que entrou. O que importa é o seu coração. Então pensa um pouquinho aí. Que memórias dolorosas você está escolhendo manter em sua vida agora? Que memórias dolorosas você está escolhendo manter na sua vida? quem sabe alguma coisa dita ou feita por alguém quem sabe alguma coisa que alguém lhe fez e você ainda está guardando um cantinho precioso da sua memória para registrar esse fato ou até mesmo algo que pensaram a seu respeito hoje à tarde eu estava meditando sobre algumas coisas que eu vivi e eu, hoje eu olho para trás e dou risada disso tudo mas não é fácil. Então a pergunta é. Isso tudo que está pensando agora. Que está passando na sua mente. Ainda dói? Na sua alma? Sabia que a alma dói? Traz dor da alma. É terrível. Então eu oro para que você nesta noite. Consiga liberar os seus ofensores. Para que você deixe na cruz. Toda a injustiça. Todo o menosprezo toda traição, toda dor sofrida, você vai deixar na cruz, ou você vai continuar carregando? Decida hoje querido, viver um novo capítulo da sua vida, quem sabe na sua vida você passou por agora um trauma, uma dificuldade, mas eu quero que você imagine o seguinte, é como se você chegasse na última folha de um livro, e aí você não tem mais aonde escrever, e aí então você tem que fechar aquele livro Pegar um novo livro Que Deus vai te dar um novo livro Totalmente em branco Totalmente limpo E você vai começar agora a escrever Os novos anos da sua vida Ah pastor, mas foi ótimo aquilo que eu vivi Maravilha, glória a Deus, amém Ah pastor, mas foi complicado demais Esqueça, tchau, passou Receba o um novo livro de Deus O um novo tempo de Deus Para a sua vida e agora comece, imagine agora você sentado e começando a escrever como vai ser o ano de 2020 de 31 ou de 30 de agosto para frente quanto tempo tem pela frente? não importa se precisar de mais alguns livros, tem mais livro à sua disposição se precisar de mais caneta para escrever, tem caneta à sua disposição Agora o que você precisa entender é... O que você vai escrever neste novo livro... É uma nova história... Ou é uma repetição da história passada? Se for a repetição da história passada... Eu diria para você que é melhor não escrever nada... Agora se for algo novo... Algo maravilhoso de Deus para a sua vida... Então comece a escrever... Comece a viver... Porque Deus tem algo maravilhoso... Você pode agora fechar os seus olhos e começar agora a imaginar como vai ser a sua vida, nesta nova dimensão que Deus tem para você, comece agora, vai dando nome aos bois, vai trazendo a sua memória, pessoas que te feriram, vai trazendo a sua memória, situações que feriram o seu coração, a sua alma, pensa aí, ah pastor, mas faz tanto tempo… Ah, eu já, eu até me acomodei. Não, não, não, não, não, não, você não está entendendo. Deus não quer que você se conforme. Deus quer que você deixe. Deus quer que você libere perdão. Deus quer que você tenha uma ação positiva, não negativa. Não estamos falando de concordância. Nós não estamos falando de aceitação. Aceita e vive isso. Não é isso que Deus está propondo para você hoje. Então, abra o seu coração agora. Pessoas que feriram a sua alma. Pessoas que feriram o seu coração. Pessoas que te magoaram. Vai lembrando o nome delas e vai colocando diante de Deus. Vai lembrando aí, querido. Agora diga assim comigo. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu decido. Perdoar. Esta pessoa. Pela qual estou pensando nela agora. Eu decido. A abençoar esta pessoa apesar de tudo o que ela me fez Senhor Jesus eu abro a porta do meu coração para viver o um novo tempo o um novo momento que o Senhor tem para minha vida eu declaro que nenhum fato do passado ou nenhuma situação do que me aconteceu, vai continuar impedindo, a minha vida, a felicidade da minha pessoa, e a bênção do Senhor na minha casa, porque eu declaro, que nesta noite, eu recebo, em nome de Jesus, a cura, para as minhas emoções, eu recebo, a cura dos meus ressentimentos, eu recebo a cura completa de tudo aquilo que eu sofri em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, Santa todos. É Vou deixar na tua tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia Jesus. Olho pra você. Corro pra você. Teu amor me chama. Vou deixar na cruz. Vou deixar na luz que passou, tudo que ficou pra trás, olho pra você, corro pra você, seu amor Louve e adore ao Senhor, queridos, aleluias Amém Aleluia. Amor, bendito seja o nome do Senhor, a Ele agora. a sua mão sobre o seu coração me permita orar pela sua vida nesta hora meu Deus e Pai, em nome de Jesus nesta hora eu abençoo este meu irmão, esta minha irmã Senhor, eu abençoo Deus, a sua entrada, a sua saída eu abençoo os dias que virão pela frente Pai para que ele possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado a Tua Palavra declara, Senhor, que o Senhor sabe os pensamentos que sabe a respeito de nós. O Senhor sabe, ó Deus, o que virá pela frente. E o Senhor tem planos de bem e não de mal, para fazer a nós, para dar a nós o fim que esperamos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, desta hora, vai passando com o Seu bálsamo de cura sobre esta pessoa, Pai. Meu Deus, o Senhor trouxe pessoas tão especiais desta noite. Pessoas que, ó Deus, com dores reais, com sentimentos reais, ó Deus... Pessoas a quem o Senhor ama, a quem, ó Deus, passaram por lutas, aflições... Mas nessa noite, Pai, eles já oraram, eles já liberaram perdão... Agora, Senhor, passa o Teu bálsamo sobre a ferida... Cura por completo a ferida da alma... Cura por completo a ferida física e emocional... Deus, em nome de Jesus ministra agora o teu poder a tua glória, a tua graça e receba meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a provisão sobrenatural do Senhor para a sua vida, receba a cura, receba o mover de Deus, receba o novo tempo de Deus, abra o seu coração, porque grandes coisas tem feito o Senhor por estes, aqueles a quem o Senhor ama, o Senhor fará coisas grandes e tremendas, louvado e santo é o nome do Senhor, aleluia! Amém. Você recebe esta palavra? Glória a Deus. Então aplauda ao Senhor. Louve e desfrute desse dom maravilhoso. Da cura para você em nome de Jesus.